Já Chegamos aqui, estamos prontos para um hiking aí pela Deep Cove. Estou com a Kit, o Thiago, marido da Kit, Bruno e Dani do Canadá, passo a passo. Dá um oi pessoal! Ai que eu já tenho o barulhinho da vinheta do pânico Eu usei no vídeo passado primeiras impressões sobre North Vancouver? É lindo! É parece caro! O Rio de Aqui tudo parece Rio de Janeiro, assim. É, acho que é porque é mar. E é porque desde que eu cheguei tá bem sol. Então, não sei, me lembra muito casa e eu fico bem, bem contente, assim, só é frio. Quer mandar uma, é quer mandar uma mensagem a família? Eu quero, mãe, tô com saudade. Bom, pessoal, foi isso aí de hoje. Você tá me filmando também? Eu tô te filmando. Por que você tá me filmando? Tá bom, pode é. filmar aqui. Então vamos lá, vamos filmar. Eu filmo vocês e o filmou eu. <risos> vamos finalizar então aqui o vídeo. É, uma... é isso, tchau, tchau. No final das contas a Kit não subiu. Não subiu, sorry. Eu sou mimizenta. Hoje é lá do caralho. Quem diria que um ariano e uma leonina iam se dar tão bem? É, é foda. Vim todo preparado pra subir a montanha e a Kit não veio. Tadinho. Decepção. Essa é a maior subida que a Kit tá dando aqui Have you ever fell? Uhum. Olá desbravadores, eu tô aqui com o Gabriel, do Vancouver E aí pessoal, eu estou com vocês E com o Ícaro com... Faz, aí, um carinha, Faz um verchan aí Faz um verchan no seu canal ao mexer no meu canal, é só procurar pelo meu nome, Icaro no Oliveira tá vindo coisa nova no canal, tô assumindo, então dá uma conferida, dá uma chegada. É, ele tava sumido, mas agora volta com tudo, né? Com certeza, principalmente com o incentivo aí dos mais novos caminhando. <risos> os mais novos, ó esse aqui, ó. Mais novo porra nenhuma, ele é mais velho que eu, gente. Como assim? Eu tô acabado. Ah, não tá não, tá Faço parte. Vou fazer um macarrão aqui pros pro youtubers, no bar dos youtubers nunca fiz espero que saia bom vou soltar meu lado mas chefe oh, eu tô tentando fazer aqui o um macarrão para os meninos aqui mas eu tenho uma experiência total de zero em macarrão então o que que eu tenho que fazer tem que esperar derreter o macarrão não sei tô aqui eu, a tampa não sei ai meu Deus lá vem ele agora agora pode dizer que sabe fazer momento master chef youtubers estamos aqui com ele do canal do gravador Caissara e ele do canal Venex pô dica de economia aqui ó Dois sucos concentrados fazem um suco grande. Né? E o tamanho do suco concentrado é isso aqui. Tá, tá com cara de suco não tá com cara de suco? Mas finge que é um de suco. De suco. um dólar, centavos. Aham. Uhum. Se três caixinhas? Uma, duas. E três caixinhas? Não, duas. Não, esse suco aí galera É bom Mas nada se compara ao leitinho Que tem pra vender no mercado Vocês vão ver quando vocês chegarem aqui Vocês vão provar, vocês vão adorar Escutou? É isso aí pessoal Espero que tenham curtido Curtem, comentem, compartilhem Inscrevam-se no canal